A usina Porto Seguro foi condenada a pagar 100 mil reais de indenização por dano moral coletivo. A empresa atrasou por vários meses o recolhimento do FGTS dos seus 70 empregados. A decisão da segunda turma do TRT de Mato Grosso entendeu que as irregularidades da usina não afetaram apenas seus empregados, mas toda a comunidade. Isso porque o FGTS fomenta políticas públicas e ações de cunho social, em especial de financiamento habitacional e saneamento básico. A empresa deverá depositar o FGTS dos empregados. Caso não ocorra, terá uma multa mensal de R$ 200,00 por trabalhador.